Né? Eu particularmente gosto do Moro. Já participei, já chamei ele pra evento. Acho um cara sério, um cara trabalhador pra caramba. Mas pode ter errado. Mas eu não sei. Não tenho cara. É, eu tenho um, a gente tem um amigo lá em Curitiba que trabalhou junto, perto dele, né? Ele, fala, ele falava que trabalhava em cima da vara do Moro. <risos> Tinha que mudar esse nome, né? Vara. É, a, é a unidade jurisdicional. Muita gente trabalha na tua vara, não? É. <risos> Filho da puta. <risos> um dia eu recebo você lá na var. <risos> fica tranquilo. Muito obrigado, espero nunca aqui lá. <risos> e aí ele falou que, porra, o Moro era um cara que, porra. Resolviu dele ali, morou, não ficava de muito papinho, pá, e namar com esse lance aí de, de lava jato, ele era muito na. muito. Na visão dele lá, muito técnico, pá, não sei o quê. E, porra, não parecia ser um cara filho da puta do ponto de vista.